A erva-cidreira, está ajudando no tratamento da disfunção erétil. Olá, rapaziada transante. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sebastião Gonçalves, o cara que mais entende de impotência sexual desse YouTube. Vamos lá. Você está com aquela mulher na cama, e sua banana não quer levantar? Talvez o seu problema esteja ligado a questões de ansiedade, estresse, e nervosismo. Por isso trouxe uma receita para você minimizar os sintomas e se acalmar. E sua banana ficará dura como pedra. E ela não vai querer sair de cima. Você sabia que os remédios naturais para tratar a ansiedade não vão tirar os seus medos e suas síndromes, mas podem diminuir os sintomas, enquanto você procura a causa raiz do problema. E já adiantando, essa receita vai te fazer aumentar a potência da sua banana.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 A erva cidreira é uma planta medicinal bastante usada, ela também é bem conhecida como cidreira, capim cidreira, citronete e melissa. Além disso, as propriedades da erva cidreira incluem sua ação calmante, antiviral, antiespasmódica, sudorífera, anti-inflamatória e antibiótica. Esse chá pode deixar o seu dia mais calmo e suas noites mais quentes. Tome meio copo pela manhã em jejum e antes do jantar.